Se você vem tendo problemas no seu relacionamento porque o seu parceiro não te escuta, fica aí que esse vídeo é para você. Uma das coisas mais agradáveis que podem acontecer num relacionamento é quando nós tentamos nos comunicar com a pessoa que amamos e ela está ouvindo, porém não está escutando. E existe uma grande diferença entre ouvir e escutar. O ouvir está totalmente ligado à nossa audição, à nossa capacidade de ouvir a outra pessoa. Só que o escutar está muito mais ligado à atenção e o foco que nós colocamos na mensagem que estamos recebendo. Isso até me faz lembrar de uma história que eu vivia anos atrás, 11 anos atrás, num relacionamento que eu tive. E eu me lembro que havia saído do oftalmo, havia trocado de óculos e estava dirigindo com a namorada da época e ela do lado, e aconteceu o seguinte fato, eu comecei a reclamar para ela sobre um relacionamento de duas pessoas que eu conhecia, falei, olha, aquela, aquele rapaz não escuta a mulher dele, onde já se viu, como pode ser uma coisa dessas, e na hora que ela me deu a devolutiva do que ela pensava, eu passei a não escutá-la, eu só estava ouvindo. E o mais interessante, ela me falou uma coisa incrível naquele momento. Ela falou, olha, você trocou de óculos, mas continua não enxergando nada. E aquilo me fez ter uma percepção de que naquele momento eu não estava é, escutando a mensagem que ela tinha para me trazer. E por que eu trouxe essa história? Para expressar uma das maiores e mais significativas dores do sexo feminino. Que é quando elas querem comunicar com o seu parceiro e ele não escuta. A pessoa está no mundo da lua, está na caixinha do nada. Então, hoje eu vou explicar três questões básicas do porquê o seu parceiro não te escuta. Então, presta atenção aí. O primeiro fator está totalmente ligado a questões biológicas, sociais e culturais. Então, através disso a gente já compreende que ambos os gêneros são totalmente distintos. Porém, são postos complementares. Vou explicar o porquê disso daqui a pouco. A gente tem que compreender que a mente masculina... As emoções é, como são expressadas e os comportamentos são totalmente distintos do universo feminino. E também tem a questão referente às crenças do inconsciente masculino. Então vou explicar o seguinte, vamos pensar na mente masculina comum. O homem ele sempre quer dar solução e direcionamento para as coisas. Digamos que o homem é a força motriz de fazer com que haja ação. Então, quando se trata dessa questão de foco, de objetividade, a mente masculina ela trabalha de uma maneira mais eficaz, e eu não estou dizendo melhor, tá? eu estou falando que é mais eficaz no sentido de encontrar um objetivo. Então, quando se trata da, da mente feminina, é uma mente mais subjetiva, que vai olhar mais para os detalhes, que vai trazer mais esses aspectos no sentido de acolhimento, sustentação, de dar base... Né, de dar fundamentação. Então, a, aí a gente já vê uma questão de distinção, porém, como eu disse, são opostos complementares. Quando se trata da questão emocional, afetiva, o homem, pelo fator de criação, pelo fator é, social, de como foi essa questão de linearidade ao longo dos anos, de como o homem foi ensinado a lidar com as próprias emoções o homem ele já fica um pouco mais distante no sentido de como expressar as emoções dele. Já a mulher tem essa habilidade desde muito cedo no sentido de poder olhar mais profundamente para as emoções. E por isso dá problema de vez em quando no sentido de escutar, porque ambas as pessoas estão em polaridades totalmente diferentes e elas não se encontram para serem totalmente complementares. Tem também a questão comportamental, Onde há a percepção de que o homem ele tem mais essa convicção no sentido de ser um pouco mais explosivo. Ele é um pouco mais reativo às coisas. Exatamente porque a gente também entende as questões biológicas mais intrínsecas. Que tem a ver com o excesso de testosterona masculina. Então assim, todos esses fatores, quando a gente faz um combinado de tudo isso e joga num balaio... Para se comunicar, a gente tem que entender quais são as necessidades um do outro. Porque dentro do universo feminino é importantíssimo e imprescindível essa questão da necessidade da conexão. A mulher não pode ficar sem conexão. Por exemplo, a mulher ela quer falar sobre questões de relação, ela quer falar sobre questões do dia a dia, é, né? ou ambos chegaram em casa é, do trabalho e... A mulher já quer ter aquele momento de discorrer sobre todas as convicções que ela teve durante o dia a dia, todas as coisas que ela sentiu e percebeu. E, exatamente por existir uma diferença muito grande entre como essa mente masculina e feminina funcionam, o homem precisa de momentos de caixinha do nada, para realmente esvaziar tudo o que aconteceu é, diante do fato né, do dia a dia. E, é, em alguns momentos, isso não é respeitado pelo sexo feminino. Então assim, essa falha no sentido do parceiro às vezes ouvir tá pautado esse momento de não respeito desse espaço. Porque a mulher ela tem muito mais abrangência, muito mais facilidade para lidar com essas questões afetivas. Então trazer o homem mais para perto, nesse sentido de trabalhar esses aspectos de comunicação e fazer com que as emoções sejam expressadas como eu disse, a mulher é da fundamentação, ela dá é da sustentação então é, trazer esse homem mais para perto no momento em que você percebe que há uma abertura que há uma vulnerabilidade, vai fazer com que sim, o seu parceiro passe a desenvolver a habilidade de escutar mais mas isso é um processo, como a gente sempre diz tudo isso vem é, alinhado com um processo que precisa cada vez mais ficar mais aprimorado, eu diria o segundo fator está totalmente ligado a questões de falta de comunicação ou falha na comunicação. Né? Por que falta de comunicação? Um dos fatos que fazem com que a gente tenha essa, essa falta de comunicação é isso aqui, ó, celular. As pessoas começam a ficar totalmente distantes umas das outras e a comunicação começa a ficar cada vez mais escassa, exatamente porque ambos estão só se preocupando com aquilo que agrada a si, né? alimentando só o próprio ego. Então, é, a falta de comunicação ela é um fator que, infelizmente, faz com que as pessoas elas vão cada vez mais ficando mais distantes umas das outras e aí aparece o fator pautado na falha de comunicação. Como elas passaram muito tempo distantes, quando elas querem se aproximar é num tom de cobrança. E eu tô falando isso de ambos os lados, tá? Um tom de cobrança do lado masculino no sentido de querer mais proximidade e afetividade onde ele procura né, o sexo, porque ele fala que é uma mulher, então ele quer demonstrar o quanto ele ama aquela mulher. E a mulher, como eu disse, quer aquela conexão afetiva e ela cobra parceiro exatamente pelo fato de que ele está muito distante, ele tá muito fechado, né? ele está num, numa caverna e ela não consegue alcançá-lo. Por que, que eu falo dessa questão de falha na comunicação? Exatamente porque ambos os lados quando eles vão se, tentar se aproximar e não só pelo fator de cobrança, pelo fator de excessividade na agressividade de se comunicar. Né? Eles já estão há tanto tempo longe que quando eles vão comunicar né? já está estressado, está chateado, está magoado, isso sai através da agressividade em relação à comunicação. então como eu disse, o segundo fator também é importantíssimo verificar aí. E o terceiro fator está ligado a uma questão de maturidade. Esse aqui, olha, é um bafafá. Por que eu estou falando sobre maturidade? Porque, infelizmente, você pode estar se relacionando com um parceiro que é imaturo. E se essa pessoa for imatura, com certeza... Todos esses fatores que eu disse anteriormente, eles estarão em baixa. Né? Uma pessoa que ela é madura, obrigatoriamente, ela desenvolve todos os dias é um processo baseado em mentalidade, um processo baseado em gestão das próprias emoções. É uma pessoa que ela aprende com os próprios erros e assim ela muda todas as questões comportamentais dela e percebe que ela tem que agir de uma forma diferente, ela tem que se conectar com as pessoas e fazer o melhor no sentido de encontrar os próprios valores e ter uma vida mais pautada é, em viver, é, direcionado através desses próprios valores. Então, assim a maturidade ela vai abrir espaço verdadeiramente para que haja uma intimidade verdadeira entre o casal. Porque a gente não pode esquecer que intimidade não está ligado só à questão de toque físico. Intimidade está ligada ao quanto a gente consegue se conectar profundamente um com o outro e isso vai fazer com que nós tenhamos liberdade no sentido de se comunicar, que nós tenhamos profundidade no sentido de construir uma afetividade verdadeira. E aí é onde a gente encontra né, a chave no sentido do relacionamento, que é entender que quando uma relação ela já encontrou esse nível de maturidade, ambos entendem que tudo dentro da relação é resolvido juntos. Tudo é discutido de uma maneira onde ambos querem encontrar uma solução para ambos se sentirem bem é, diante do que foi decidido. Então, pense aí se você não está se relacionando com uma pessoa imatura e isso faz com que o seu parceiro não te escute. Vou encerrar esse vídeo por aqui, mas antes eu quero dizer que nesse mês de setembro nós vamos trazer o máximo possível de conteúdo sobre esse universo masculino e como fazer com que você mulher tem uma percepção cada vez mais aprofundada para lidar melhor com seu parceiro e no mês de outubro nós vamos abrir uma turma bastante restrita para trazer todo o nosso conhecimento e ensinar vocês a lidar com esse universo masculino de uma forma onde vocês cada vez consigam mais ter mais prazer e se conectar mais com o seu parceiro então anote aí que no mês de outubro vem novidade para você acompanhar com a gente, tá? Para quem não me conhece, eu sou Everton Oliveira e junto com a Irina Ribeira nós formamos a Terapeutiana 2 e cada vez mais temos prazer em trazer conteúdos para você no sentido de fazer com que você aprenda a se relacionar. Porque é através dos relacionamentos que nós nos tornamos seres humanos melhores. E quando nos tornamos seres humanos melhores, plantamos sementes para as próximas gerações. Ou seja, deixamos para os nossos filhos o mais importante, o exemplo, no sentido do que é se relacionar de verdade. Então, se cuidem por aí, um beijo no coração e até a próxima.